Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem assistiu depois e boa tarde para quem está assistindo agora. A gente está começando aqui mais um Estudos da Performance é, com um tema hoje que eu anunciei genericamente como improviso. E, na verdade, eu anunciei esse tema porque é, eu resolvi, é, cedendo a uma certa tentação que eu não deveria ceder, mas, enfim, resolvi fazer os estudos da performance de improviso. Eu digo que eu não deveria é, ceder, porque normalmente eu planejo muito o que é que vou falar em cada um desses encontros. Mas hoje eu resolvi é, ver como que ia acontecer isso. E aí, inclusive, é, pedi, fiz um pedido a amigos e tudo, tanto aqui no Facebook como no Instagram para que aparecessem, fizessem perguntas. Antes de fazer qualquer coisa, acho importante sempre lembrar que essa programação é uma programação do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, esse é um projeto de extensão também da UFRB, e ele vai ao ar é, sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas. Então, é, é, a gente alterna aqui com é, a outra programação que fica aqui às sextas-feiras no canal também, que é o Som em Movimento, entrevistas com o pessoal da música experimental. Eu queria também é, aproveitar o ensejo para... É, mais uma vez, fazer algo que, na verdade, eu queria ter feito antes de começar, mas vou fazer agora, que é apresentar a nossa vinheta nova, que apresenta um novo programa que estreou ontem e também os programas que virão, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta. Vocês viram aí que, é, justamente, o estudo da performance, eu não explico o que é, porque é muito aberto. Né? Para a gente sempre ter esse, essa coisa que também caracteriza né? a performance, que é esse, essa, essa questão da surpresa. Mas os outros programas também têm investido muito nessa ideia do experimental. Então, a gente tem o experimental na música com seu movimento, a gente tem o experimental na assim chamada literatura, eu não gosto do termo, mas, enfim, nas, nas escritas poéticas, na performance escrita, como vocês quiserem, que é o programa que estreou ontem, né? é, que já tem um programa lá no, no, no canal, no YouTube, o programa Prosa Poética, e, é, que, e que voltará... É, na próxima, na próxima quinta-feira, não. E na próxima quinta-feira tem o Perfor Latino, que é o nosso programa de entrevistas com performance latino-americanos, e esse estudo da performance, né, que é sempre sextas-feiras, então, alternando com o Sonho e Movimento. E, bom, é, queria também é, dizer que essas... Eu vou tentar responder as perguntas que me foram sugeridas, mas eu queria fazer uma digressão inicial sobre esse tema aqui da, da, do improviso. Eu coloquei ainda agora aí, é, na, na chamada do vídeo, está lá indicado um link, que é uma busca dentro do site do Instituto Hemisférico sobre é, o que é estudos da performance. Né? É uma pergunta que, na verdade, foi feita a vários pesquisadores pela Diana Taylor, lá de Estudos da Performance. Ela fez ela convocou vários pesquisadores, inclusive alguns brasileiros, ao longo do, da década de 10, até tem texto tem entrevistas um pouco anteriores, é um, é um projeto antigo, em que ela perguntava assim na lata exatamente isso, o que, é que são estudos da performance, né? Então eu já fiz isso um pouco aqui, já eu acho que toda a lista, né, dessa live que já tem muitos vídeos, eu nunca lembro Quantos, mas eu sei que são muitos. É uma lista que tenta responder essa pergunta sempre, que é uma pergunta sempre de resposta ampla, difícil e tudo mais. É, queria dizer para vocês também que vocês podem fazer perguntas e comentários aqui. Eu não vou poder responder no chat mesmo, porque eu não tenho acesso por usar esse programa que eu estou usando, mas eu tenho como responder ao vivo. Né? E eu mandei para o Instagram também uma, uma enquete. Uma solicitação de perguntas também nesse sentido. Se vocês também estiverem ouvindo um barulhinho aí, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o meu celular, que também a é minha câmera, hoje está querendo. está dando muita interferência no computador, né? Então a gente já andou tendo problemas técnicos aí, ontem mesmo na live de prosa poética caiu no final da live. Então, assim, se alguma coisa acontecer, pode deixar que eu volto em seguida. É. A razão de ser desse canal está ligada, de certa forma, o canal Arte ao Vivo está ligado à performance. Ele não se chama canal de performance, porque, na verdade, eu tenho estado interessado muito em desenvolver essa ideia das artes ao vivo, das artes produzidas ao vivo. Inclusive, essa razão de ser se expressa na quantidade de lives que o canal tem, por oposição a vídeos pré-gravados. Eu tenho mudado isso um pouco agora mas eu sempre tive como um preceito assim, que está lá desde o início, quando eu ainda fazia só live aqui no Facebook e ainda não tinha o canal, estava desde o início essa ideia de que fosse uma coisa que sempre tivesse essa dimensão do ao vivo, do erro da incorporação, do imprevisto e tal, porque é, isso é alguma coisa que tem que ver profundamente com a performance e tem que ver, embora muitas vezes seja algo conjurado, quer dizer, posto de lado, tenta, se tenta evitar, através de um planejamento, que isso aconteça em algumas situações de artes ao vivo. Por exemplo, teatro teatro, né, em dança, algumas vezes o erro pode ser uma coisa que... No circo, então, é um negócio terrível, né pode ser pode significar a vida da pessoa e tudo. então é, Mas a gente não vive mais, quero crer, sob esse paradigma, ao contrário. Né? Isso é uma discussão também que a gente pode ter aqui. E eu botei improviso justamente porque tem um sentido negativo, que eu gosto muito de mexer com esse vespeiro. Tem um sentido negativo da palavra improviso, que é pertinente, claro, né? que é o que a gente está vivendo, inclusive, do ponto de vista da nossa, do nosso cotidiano hoje em dia. Né? Quer dizer, é, a, o, o, a, a falta de expertise, a falta de, de, de, de qualidades para se. Desenvolver determinado cargo, determinada posição, conduz à improvisação e às vezes a improvisação é terrível, né? É um resultado pavoroso. Mas a improvisação nesse sentido negativo guarda alguns pontos de contato com o improviso no sentido positivo. Afinal, você tem no teatro improviso, você tem na dança improviso e até mesmo na performance. Que todo mundo pensa que é só improvisação, não é, né? Então se a gente for pensar num dos godfathers da performance, né, num dos nomes assim, fundamentais da performance é, estrangeira, que é John Cage, ou mesmo da performance brasileira, que é Flávio de Carvalho, tanto num como no outro, você tinha um preceito, de formas diferentes, é claro, de planejamento. Quer dizer, isso não significa dizer que projeto ou plano ou coisa desse tipo é ruim. Né? O projetar né, é atirar para diante, é prefigurar de alguma maneira alguma coisa então a gente precisa sempre projetar eu quando pensei em fazer isso aqui hoje o que eu tô todo esse esse preâmbulo que eu estou fazendo aqui é na verdade falar sobre o que eu projetei para hoje né o que eu atirei na distância e que a gente mira mas não necessariamente a gente consegue realizar ou para dizer melhor na verdade nunca conseguimos né a gente projeta e o resultado do projeto sempre diverge nem que seja minimamente daquilo né? E o improviso, portanto, existe, existe improviso no teatro, existe improviso na dança, existe improviso nas formas tradicionais das artes ao vivo, existe improviso na música, diretamente uma música feita a partir do improviso, é, tendo improviso como princípio, que é o jazz, embora o jazz, para poder improvisar, ele tenha que partir de um standard que é, essa é a razão do nome, né? ou seja, uma, um núcleo comum musical que todos conhecem, uma o um modo de tocar e uma certa quantidade, um certo repertório de músicas que você precisa conhecer para poder ser, a partir daquilo ali, eh, realizar. Não sei se todo mundo sabe disso, o pessoal que é de música sabe, mas muitos eh, grandes músicos do jazz eles não ensaiam. Né? Eles chegam e se encontram... Então, eu vou, vamos lá, é Out of Blue. Né? E aí todo mundo já sabe que música é aquela, e aí executa o Out of Blue e faz o um improviso em cima daquilo. E existe também, né, dentro da música, o improviso livre, né, que é uma coisa que eu pratico muito, que é o meu amigo Paulo Hartman organiza o Festival ImproFest, com que a gente tem colaborado muito, inclusive aqui no canal, com uma série de vídeos que está aí no canal, trilhas horrorosas e, outra, e várias outras coisas que a gente fez. No improviso livre, as pessoas, são músicos que nunca se encontraram ou que raramente se encontraram, ou que já se encontraram e até já tocaram juntos, mas que não ensaiam para fazer aquela cena. Eles se atiram como se fosse num vazio, né? o salto no vazio, aquela imagem é, icônica e fundamental da história da performance, a, a, a fotografia planejada, aliás, e muito bem planejada, do Ives Klein. né? O salto no vazio, é, no caso do improviso livre, é isso, é três, dois, um, vamos lá, a gente toca, e o que sair, saiu, é isso que vai ser a música. Essa ideia... É, junto com a ideia de fazer ao vivo, né, de realizar ao vivo, sempre foi a coisa que me entusiasmou bastante. Então, a razão por que esse canal se chama Arte Ao Vivo, eu fiz uma série de vídeos, que agora está momentaneamente paralisada, porque eu tô, vou transformar isso em outra coisa, mas a série de vídeos que eu fiz, né, arte ao vivo, é, tudo isso, é, a justificativa disso é justamente é, produzir uma discussão em torno dessas situações ao vivo, em que a arte é realizada ad hoc, né? mas a gente sabe perfeitamente né, que nunca é exatamente assim. Ou seja, há sempre uma... uma não, não existe uma coisa tal que seria o improvisismo, né? quer dizer, fazer sempre improvisado. Né? E, e o improvisado nem sempre, é uma, ou quase nunca, é uma coisa necessariamente negativa. A gente improvisa muito para poder construir, inclusive, as situações de sobrevivência na vida, né? Uma arte improvisada e, portanto, não seria uma arte necessariamente negativa ou mal feita, né? A gente tem também muito essa preocupação com o mal feito, com o resultado que pode sair ruim, com o medo, né? Do acaso, com o medo do risco, né? Que é uma. Eu ia até separar uma biografia sobre isso de risco, mas é uma biografia mais geral que eu andei mexendo tempos atrás. Mas o risco é um componente tanto é, de muitas coisas que a gente vive hoje, até no mercado financeiro, como também é um componente essencial dos jogos, de um modo geral, e é um componente importantíssimo da performance, que a performance traz para si. Há autores de estudos da performance, inclusive, consideram que a questão do jogo e do risco, como, por exemplo, o polonês Jansz que falava, né, da, usando usava muito as ideias do Johan Roisinger, a questão da, do jogo, né, Para falar de performance, porque performance e jogo compartilham essa situação de aposta, de aposta, né, de aposta sem saber se você vai sair no final ganhando ou perdendo. Né. Ganhando ou perdendo, no caso da performance, tudo é, acaba sendo uma espécie de vantagem, de alguma maneira, que é sempre um aprendizado possível. Mas, é, então, assim, esse improviso que eu estou fazendo aqui agora. Né, que eu normalmente faço em aulas, né, que é de falar, falar de improviso, né, não exclui a possibilidade da gente pensar e formular. Eu mesmo fiz algumas notas aqui para falar sobre isso, para conjurar um pouquinho o risco e o inesperado. Mas eu queria também, por último, é, é, aproveitar o ensejo para anunciar alguma coisa que apareceu inesperadamente né, dias atrás e com a qual eu colaborei com muito gosto. Né, hoje dia 10 de setembro de 2021, às 19 19h, vai ter o Seminário de Pesquisas em Andamento na, da ECA USP, que fará uma homenagem a um querido amigo que infelizmente se foi, o artista Marcelo Dene, que faleceu no ano passado. E a programação contará com o vídeo que apresenta a trajetória do Dene, junto ao Teatro Pombagira, além de uma fala do nosso integrante, do, deles integrante, diretor artístico, Marcos Bulhões. A homenagem também conta com depoimentos da diretora artística Pri Toscano, do produtor Leandro e de figuras importantes no campo da performance. E aí vocês vão ver lá, entre elas está o Diana Taylor, a Carminda Mendes né, e outros. É, a atividade é gratuita, vai ser realizada pelo YouTube no canal Aspa USP. Eu vou botar aqui... Ah, eu não tenho como botar no chat, que pena. Mas eu depois, quando subir o vídeo para o YouTube, que eu vou subir em seguida, Aí, eu, ou, nos comentários, depois, quando terminar esse vídeo, eu ponho lá o canal, logo mais às sete da noite, né? homenagem a Marcelo D. E aí teve as perguntas, algumas perguntas que foram feitas, né? É, e que eu gostaria de, de começar per, é, respondendo as mais recentes. Eu não vou ter como ver se vocês fizerem perguntas pelo Instagram agora. Então, se vocês estão fazendo perguntas pelo Instagram, façam aqui pelo Facebook, porque eu não tenho como ver, porque ah, o, o, o Instagram né, na, no computador não, dá, não me dá acesso a essas perguntas, e no celular ele está sendo usado, nesse momento vocês estão me vendo, porque está sendo usado nesse momento como câmera, então eu não posso responder por aí. Mas vocês podem fazer perguntas aqui também, e eu vou responder uma pergunta da Carolina Pereira, na verdade ela fez duas perguntas, vou começar com ela, a primeira delas é quais são os artistas contemporâneos com forte engajamento feminista na performance? Né? Essa não é propriamente a pergunta de estudos da performance, mas assim do, da, da cena da performance, de modo geral. É, essa questão, Carolina, do, do engajamento feminista da performance, sempre é, esteve. Obrigado, Ti, que você colocou a homenagem ao Dente. Essa questão da performance sempre esteve presente, da, da performance feminista esteve presente. Eu estou vendo aqui, através do espelho, que é a minha tela, atrás de mim tem uma publicação é, do Instituto Hemisférico sobre Feminismo e Performance, sobre é, atuação feminista. Tem uma, uma autora muito importante que entrevistou várias performances de mulheres, chamada Linda Montano, que tem um livro sobre isso, e além disso, você tem desde o início da performance, uma quantidade é, muito grande de artistas da performance, mulheres. Né? Aliás, é, como não podia deixar de ser, quer dizer, as discussões sobre performance elas vêm é, junto com uma transformação que se processa nos estudos culturais, de modo geral, no mundo todo, mas, claro, particularmente no mundo acadêmico é, estadunidense e europeu, que levou né, à expressão dos negros, das mulheres, é, a princípio chamado queer, LGBTQI, todas essas expressões vieram à tona e se compuseram em torno disso que se chama genericamente estudos culturais e a performance, os estudos da performance vêm junto com isso. O Schackner nessas entrevistas, é, o Richard Schechner, nessas entrevistas do Instituto Hemisférico, ele mesmo diz que isso é fruto de uma movimentação geracional também, quer dizer, de fins dos anos 60 e começo dos anos 70. E, portanto, era inevitável que já no início daquilo que se registre como performance, já tenha a presença de um número enorme de mulheres, que eu não poderia citar todas. Mas eu dou um exemplo para começar. Né? A performance que tem sido a mais célebre nos últimos tempos é Marina Abramovic, né, que é, não, é, não se pode dizer que seja propriamente uma feminista, mas é uma artista é, mulher que tá, é, que se notabilizou nesse universo é, é, de forma singular né, e que tem muito a dizer a respeito da presença do feminino na performance. É, mas eu acho que ainda tem outras não tão citadas sempre, como Rosana Galindo, Regina Galindo, perdão, como... É, Adriane PIPA, né? Como a, a La Congelada de Uva, né? A artista, esse, eu estou falando de uma geração mais antiga, né? La Congelada de Uva, é, é uma artista mexicana que é, é uma excepcional, faz discussões excepcionais sobre a questão feminina isso vai me conduzir a outra pergunta da Carolina. É, e aí eu volto a Congelada de Uva. É, você pode procurar no YouTube mesmo, lá com relada de uva, que você vai encontrar material sobre ela. Né? E, e, enfim, é, vários, várias outras artistas né? é, é, que, ao longo do tempo, né? é, poxa, eu estou lembrando de algumas aqui, mas Rebecca Horn, é, é, algumas o nome vem, depois some, porque, assim. Eu diria que um estudo interessante, para seguir a ideia que a Diana Taylor dá de que é, é menos interessante do que saber o que é performance, é saber o que a é performance faz. Né? A performance fez muitas mulheres descobrirem caminhos né, para a sua criação e até resolver impasses da sua criação. Se a gente pode dizer que que genericamente a performance é um caminho através do qual muitos artistas que não encontram uma localização conseguem encontrar um caminho de trabalho, a gente pode dizer também que ela é particularmente isso para artistas divergentes ou para experiências corporais divergentes ou para experiências de existências diferentes. Então, isso vale para as mulheres no sentido de que não é propriamente uma existência diferente, mas é uma existência relegada a um segundo plano durante séculos de patriarcalismo. Isso pode ser referido para os indígenas, de modo geral, para os negros, de modo geral, ou, enfim, todas as populações discriminadas. Isso pode ser dito também em relação a, a, a todo o povo LGBTQIA+. Quer dizer, a performance é cria justamente a oportunidade para que a produção de diferença se dê. Né? A performance é generosa, é um campo generoso para a produção de diferenças. Isso já foi percebido quando ainda era happening, porque nos happenings, nos primeiros happenings que foram feitos, aparecia muita gente já é, divergente, digamos assim. né? A, a própria Factory do Andy Warhol foi um ponto de encontro de gente estranha e divergente que... É, Andy Warhol, em vez de desenvolver no sentido de produzir uma ideia de performance, ele preferiu desenvolver no sentido de produzir um, um espaço, um, uma, um lugar de, de, de propagandear a, a sua própria obra. Mas, enfim, no fundo, a gente sabe perfeitamente que aquilo tem a ver com a performance. E aí eu vou para a segunda pergunta da Carolina, que é por que muitos artistas utilizam a dor física como uma construção simbólica de suas performances? usam como uma construção simbólica e até mesmo como uma construção real, né, no sentido de que a dor física é uma intervenção no seu próprio corpo que é inegável, é uma presença muito uh, cabal da realidade. né, Não há como você contorná-la. Né? O, o paliativo é o analgésico, mas é evidente que o artista da performance que quer né, pôr isso em evidência, ele... ele, ele é, não vai fazer o uso desses recursos né, de atenuação da dor. Né? É, curiosamente, também, existem alguns paradoxos né, nessa situação, né, porque é, existe também, isso já relatado por muita gente, eu acompanhei de perto o trabalho é, do Elton Panambi de João uma certa época, e ele falava muito sobre essa... Essa questão do sentir a dor como uma situação de desafio que era quase uma adrenalina. Né? Então, as pessoas que se penduram e tal, elas aprendem a se relacionar com a dor de outra forma. Ti, Angel, enfim, várias outras pessoas não binárias que estão por aí que lidam com essa questão. É engraçado porque essa questão é mais fortemente vivida por essas pessoas, até porque essas pessoas têm um histórico de vida muito mais difícil. né? Então, tiveram que, por algum motivo, também se relacionar com isso, com dores as mais diversas. né? Então, é preciso pensar primeiro isso, né? o que que é a dor Eu vou dar o exemplo da congelada de uva, porque ela era uma a apresentadora da TV mexicana, que por uma razão qualquer que eu até hoje não descobri direito, ela acabou perdendo o emprego dela. É, ela tem uma irmã também que é apresentadora, eu acho que segue sendo apresentadora na TV mexicana, não conheço a TV mexicana, não posso falar. Mas ela, enfim, perdeu o emprego e assim da noite para o dia ficou completamente desacorçoada, porque não tinha, tudo que era o mundo dela desapareceu. E aí eu acho que a energia desse, dessa decepção profunda que motivou ela a insistir numa outra direção e ela foi então para a arte da performance, né e aí lá ela resolveu produzir uma arte radical que é, implica necessariamente no caso dela é, numa no num infringir a si própria de dor controlada, né quer dizer uma é, é, é ao mesmo tempo ela se aplica a si mesma à dor mas ela ao mesmo tempo controla a dor, né é, e esse controle, essa, essa difícil dialética entre controle e não controle da dor é algo que ela sempre é, volta e tenta enfrentar. Eu vi algumas performances dela que eram absolutamente impressionantes pelo, pela região do corpo. Ela geralmente se volta para uma região do corpo muito delicada, que é a própria genitália. Não é? e, as, e antes que as pessoas pensem que ela se... se corta, ela faz intervenções, mas que são muito pontuais, não são uma coisa assim irreversível, vamos dizer assim, né? Então, para ninguém já pensar num filme de terror, né? mas são coisas muito difíceis de assistir. Eu sempre conto que quando a primeira vez que eu assisti no festival em 2010, no RIAP, no Canadá, muitas das mulheres que estavam na sala não conseguiram permanecer, era difícil, né? Ver uma outra mulher infligir a si mesmo um sofrimento daquela natureza. Mas, ao mesmo tempo, o propósito dela é de uma não de uma autoimolação, como algumas pessoas às vezes acham que é o caso da Gina Pani, a performer é, italiana que também se cortava e tal. Mas não é uma. Aí é que está a grande questão, que foi uma coisa que eu também pensava anos atrás. Será que o pessoal daquilo que a gente chama genericamente hoje em dia de body art, né? É, e existe, inclusive, uma produção que não, não se refere ao mundo da performance, nem ao repertório da performance, e se auto-intitula variar que é essa coisa da modificação corporal. Será que essas pessoas é, não sentem dor, ou elas. É, seria isso alguma espécie de a perversão em que as pessoas sentem prazer, são masoquistas, né, sentem prazer com a dor? Eu acho que é, até pode ser, né, mas eu eu quero acreditar que é mais do que isso, né? porque também, como já nos ensinaram vários autores, né? o Leopoldo Sacher e a questão da, do, do masoquismo, né? a origem do masoquismo mesmo, e a, os próprios textos de Deleuze e tudo isso, nos falam sobre uma experiência da dor, que é uma experiência e, e do sofrimento, né? E da, da, do, do se fazer sofrer, né? do sádico e do masoquismo, que são experiências rituais, né? e que tem que ver também com o um propósito que se finda naquilo mesmo, e não necessariamente naquilo que é o propósito da performance. Porque a performance traz do mundo das artes ditas cênicas né? essa dimensão de, do mostrar. Do, e eu gosto de falar em performance mais do demonstrar, porque tem esse prefixo de, que, é também, que também dá a ideia de desfazer, né? de des... des decolonizar, né? Então, o demonstrar é uma espécie de é, exposição, né? A performance quer expor isso, ela não ela não faz isso com o propósito de autossatisfação, né? O artista que faz isso ele faz pode ter esse elemento da autossatisfação, mas tem um elemento também do mostrar, que é muito importante, porque de algum modo esse artista, como todo artista, quer que a quem o vê né, pense sobre aquilo e responda aquilo de alguma maneira, seja com outro trabalho, seja através da própria interação com o artista, enfim. Então, é, não é, é... Existe, claro, existe a violência, existe a violência simbólica, existe o uso simbólico né, e da, da, da dor e tudo isso, mas esse simbólico também tem que ser pensado não mais naquele sentido assim tal coisa quer dizer tal coisa né quer dizer se nós nos aproximarmos desse tipo de performance com essa ideia né de que estamos procurando saber o que que é congelado de uva quer dizer quando ela costura a vagina né ela não quer dizer alguma coisa ela quer dizer muitas coisas né e ela quer também explorar os limites da experiência corporal, enfim, isso é algo muito mais complexo do que um mero, uma mera transmissão de uma mensagem. Né? Então, é, a, a dor é algo que nós, nós lidamos, de modo geral, muito mal com ela, sobretudo na tradição ocidental. Houve uma época, até na própria tradição ocidental, que o lidar com a dor já era... Já, já esteve melhor, já teve de forma, já existiu de forma melhor. Mas a gente tem uma sociedade medicalizada também e uma sociedade que tem muito medo da dor. Então acho que essas coisas também é para pensar quando a gente pensa em artistas que trabalham com essa questão da dor. Eu pessoalmente nunca nunca consegui lidar muito bem com isso também. Eu tô falando do lugar de, de alguém que não que não gosta de sentir dor, obviamente, mas eu acho que não é essa a questão de gostar ou não gostar, né? A Tigresa propôs aqui uma pergunta que eu vou ler. É possível produzir um deslocamento temporal do entendimento de performance, outras bordas dos anos 80? Caso a resposta seja negativa, então seria possível localizar artistas, corpos e ações que pré-anunciavam a performance, que não são as vanguardas, ou seja, as performances fora de época? E, sim, certamente, sempre haverá isso. E com relação aos anos 80, também há. É uma, um desconhecimento muito grande de muitas coisas, quer dizer, a leitura canônica, quer dizer, é, no nosso caso aqui no Brasil, como aconteceu na Espanha também, diga passagem, a gente tem uma história já contada disso. Né? Há uma coincidência em que um dos primeiros livros sobre esse tema, que é o livro do COI, Performance assim como Linguagem, seja também um livro sobre esse momento histórico dos anos 80 na cidade de São Paulo mas pouco ou nada se falou sobre o restante do país nos anos 80. A gente tentou, em 2017, fazer uma exposição tentando pegar pelo menos aquilo que era o mais óbvio desse, desse, desse, desse período, mas com a plena consciência de que aquilo ali era só uma ponta de um iceberg enorme, porque nos anos 80 explodiu o interesse pela performance no Brasil, que trouxe à tona, por exemplo, né, toda uma produção... Eu me lembro que no Madame Satã tinha muito isso, toda uma produção de performance travesti que não, que não estava em lugares como Madame Satã. Embora Madame Satã se apresentasse como cabaré e tudo isso em São Paulo, mas era uma casa noturna frequentada pela burguesia, pela classe média alta, né? pela classe média média, que queria muitas vezes posar de, de muito louco e tal. É, não era um bafom, não era um cabaré. É, da, de zona de e coisa assim. E, e mesmo assim, é, ali se deu esse fenômeno de aproximar mundos diferentes, né? inclusive esse mundo periférico do mundo da cultura oficial e tal. E aí houve também o um encantamento disso. Então, acho que ainda há muita coisa para se descobrir nesse sentido. Né? Então, é claro, certamente, que há, é, é, na, na produção dos anos 80, uma quantidade muito grande de artistas. Eu Estou lembrando mesmo de uma artista que foi muito importante, né? uma artista travesti que foi muito importante para a proteção dos travestis. Né? Estou esquecendo momentaneamente o nome dela, mas eu tenho certeza que ti sabe quem é. E que é porque, assim, a gente vai ficando velho, você gosta de citar nomes, mas você acaba, na hora H, se esquecendo os nomes mais óbvios e lembrando os nomes mais trambóticos, daqui a pouco eu é... e, então portanto eu não dou uma resposta negativa não, tem outras bordas dos anos 80 que não estão na área do experimental agora, eu também te convidaria a pensar Ti, que dentro da área do, do experimental podem ser incluídas também essas formas de existência que não experimentavam sem querer fazer trocadilho já fazendo, a possibilidade de serem vistas não, eu não estou me referindo a Brenda ali não mas, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha, teve o movimento de hostas né, de, de casas noturnas, que é, você falou na verdade, me lembrei, que, que atraíram, e mesmo em São Paulo, um pouco tempo depois do Madame, teve é, movimentos de hostas que tinha muita presença de, de, de trans. E, e trans e travestis e é, mas essa que eu estou querendo me referir era também cantora teve uma banda e tudo daqui a pouco eu lembro o nome mas é, fora de época olha eu acho que sempre né as performances fora de época eu não sei se existiria uma época da performance na verdade eu diria que existe é, existem Estava vendo uma outra entrevista do é nome dele, do João Gabriel Teixeira, que é lá de Goiás, e ele estava falando de Brasília, e hoje ele está lá em Goiás, eu acho. E ele falando do, do fato de que, na verdade, desde sempre existiram performances, né o próprio Richard Scheckner fala isso. Se você for pensar para um certo ponto de vista, sempre existiu, sempre houve o um interesse em o que que as pessoas faziam e para quem faziam. Sempre houve esse interesse, quer dizer, o que que move a performance, principalmente, e que une as pessoas que são interessadas na arte da performance com pessoas que são interessadas nas performances culturais, por exemplo, no modo como as formas culturais se desenvolvem, apresentificando é, se né, em atividades que antigamente eram estudadas pela rubrica do folclore e tal. O interesse que move todas essas pessoas é sempre o mesmo. O que as pessoas fazem? Como é que elas fazem? Para quem elas fazem? Então, a performance tem muito a ver com esse negócio do fazer, do acontecer, do acontecimento, da demonstração, como eu já disse antes, de produzir, de atuar num sentido mais amplo do que só o do ator. Né, mas uma atuação no sentido também não de representar só um personagem, mas de, de se presentificar diante de outras pessoas também. Né. Não são só os impulsos narcísicos, mas é claro que os impulsos narcísicos são capitais para isso, mas às vezes também é a insuportabilidade né, de não... De não de, de, de, é, torna-se insuportável você guardar aquilo consigo mesmo você tem que compartilhar isso de alguma maneira na verdade a performance também está próxima de outras formas de existência que são muito perigosas né por exemplo a questão da loucura quer dizer um acting out de alguém que enlouquece né é também expressa também um desejo de exposição eu estou falando nisso pensando em casos como tem aqui mesmo na cidade pessoas que são piradas, né? malucos de rua, ou enfim, que estão em casa, mas são doidos. A pessoa que destrambelha de alguma maneira, ela, ela, ela cumpre né? algo que é mais forte do que ela, que é esse desejo, de é aquilo que a configura como tal, né? como existência. Né? Então, tem, é claro que a performance confina, tem, tem fronteiras, ou passa por fronteiras, isso já foi intuído lá pelo Arthur, né, quando buscava o tal do corpo sem órgãos, né? quer dizer, uma espécie de corpo que possa, ser, que possa ter uma maleabilidade, uma existência, uma força que ultrapasse a sua própria perenidade. Né? Todas essas questões são coisas que estão, é, de algum modo, é, formuladas pela performance. A performance é também falar, Vou fazer uma performance, eu fazer uma performance é produzir um ponto de convergência, de alguma maneira, né? com muitas questões, né? atrair para si muitas questões. Né? E também, como eu já disse aqui antes, falando sobre performances, por exemplo, feitas na rua, é também, significa também é, é, lidar com formas exigentes de, de observação, de energia, de. de de intensidades humanas, né? Que nem sempre no curso da vida da gente nos é dado conhecer. É, eu falo mesmo por mim. É, na verdade, eu tive sempre um percurso muito errático com a performance. Eu fui e voltei para ela muitas vezes, né? É, tanto que eu, quando me afasto, eu nem me impressiono muito, porque eu sei que isso é uma coisa que sempre vai acontecer comigo, né? Esse ir e vir essa aproximação e afastamento da performance, que é algo que dialoga com uma outra coisa que está dentro de mim sempre, que é esse desejo constante de produzir a ação performática. né? Então, é, é isso é o que nos orienta de alguma maneira, é o que, é o que nos movimenta. Então, nesse sentido, é, não haveria um determinado momento fora de, fora da época. né? Todas as épocas, de certa forma, todo dia é dia de índio, né? Toda época é... se vai ser uma época possível para performance. Havia também a pergunta que a Grazi fez aqui em casa também, né? Óla perguntas, ela perguntou muito adequadamente quando é que sai o meu livro? Eu não sei quando que sairá o livro, né? O livro que há tantos anos eu venho juntando sobre performance, mas eu agora que atravessou um outro no meio do caminho, eu acabei de entregar esse trabalho não para uma editora mas para, para como conclusão do meu projeto de pesquisa aqui agora eu acredito que eu vou poder voltar a essa ao, ao, ao performance e expansão que é esse livro que já está praticamente pronto mas que eu preciso, preciso o que que eu preciso eu preciso de tempo para fazer uma revisão basicamente dele mas como eu estou num, num ciclo virtuoso de produção de, de, de textos de artigos de tudo eu acredito que não vai demorar muito para que isso é, saia. Eu acho importante essa questão do livro por um outro motivo, porque houve é, um movimento assim. Em 1989, é, esses, esses colegas aqui estavam falando de coisas até anteriores, por exemplo, o Zeca Ligeira, numa das entrevistas aí do Hemisférico, fala do núcleo de estudos deles, que existe desde 1998. Né? O Gil Gabriel Teixeira também fala da do grupo deles, que existe desde 1995, se não me engano. Quer dizer, há, claro, desde os anos 80, anos 90, sempre houve interesse na questão da performance, há sempre, a Bia Medeiros também durante os anos 90 fez coisas em performance, já fazia coisas em performance, e há muita gente, há os veteranos né, hoje da performance, né? e mesmo antes dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, o meu amigo performer, artista visual, aí será que tu, ele faz pesquisa sobre esse artista da performance de fora dos grandes centros, nos anos aqui no Nordeste, mas principalmente na Bahia, nos anos 60, nos anos 70. Então, ed nilson por exemplo, vários outros que, que passaram por aí né, é, num, num, num corredor que era performance numa época em que isso não tinha absolutamente crédito nenhum e era visto assim: como o artista que fazia isso era visto como um sujeito desprezível, etc. Dentro dessa conformação cultural, eu posso dizer que eu presenciei isso, inclusive talvez até também exercendo esse tipo de preconceito em algum momento. Mas, é, embora você tenha essa produção muito grande, você não tinha. É a produção escrita. E isso começou a acontecer principalmente a partir dos anos 80, né? quando, no, no final da década, no último ano da década de 89, o Cohen fez o performance como linguagem e aí deu início também a um ciclo de produção de textos é, num circuito mais, digamos, é, reconhecido né? no ambiente social da cultura brasileira. E aí, a partir daí, você tem uma. uma, uma, uma um interesse que vai crescendo aos pouquinhos, que nos anos 90, principalmente a partir do, do final dos anos 90, com a criação de cursos como o nosso, o curso que eu dava aula, o Arte do Corpo na PUC de São Paulo, eu digo nosso porque eu também participei bem do comecinho dele, isso se, se expandiu também. né E aí o que aconteceu é que nas, nas áreas conexas, quer dizer, dança, teatro, principalmente. As pessoas começaram, uma parte das pessoas que eram dessas áreas começaram a divergir delas e se encaminhar para os seus interesses para a performance. E como essas pessoas já tinham um ritmo de produção, elas lograram muito rapidamente produzir textos sobre isso. Então, as últimas bibliografias que apareceram sobre performance não são feitas exatamente pelo o pessoal de performance, mas muito pelo pessoal de artes cênicas. Né? Então, existe hoje uma discussão de performance que rola a partir desse contexto. Mas eu acho que ainda há espaço e ainda há possibilidade para desenvolvimento disso. E eu me sinto um pouco, quer dizer, claro, eu me sinto muito pressionado nesse sentido, né? mas efetivamente também eu entendo que há certos livros, como esse que eu acabei de fazer, que foi muito rápido, eu levei três anos pesquisando, mas fiz o um livro em questão de meses, né? ou o outro anterior. É, que eu também publiquei enquanto já estava fazendo esse performance que é o um livro um livro de encomenda de uma pequena biografia sobre Décio Pinhatari, Essas, esses textos eles vão vindo é, é, tomam você mas eles não te não te envolvem de da da mesma forma que me envolveria um texto um, um, um trabalho como esse do performance expansão que é um trabalho é, mais mais Uh, que tem raízes mais profundas. Né? Então, eu acho que, de algum modo, é, isso também, também é uma motivação. O tema, Mamute, do, do livro mais recente, não tem diretamente nada a ver com performance. Na verdade, não é um tema, são muitos temas. Às vezes, eu acho que ele é uma espécie de monstrutivismo, volume 2. É, ele está com o título provisório de. É, ...prevista, que é, na verdade, uma expressão que não é minha, é do Aroldo de Campos, e é um livro sobre é, épocas mesmo, assim, é um livro quase histórico. É, ele é uma coletânea também de textos que eu apresentei, esses eu apresentei em eventos, acadêmicos e tal, mas saíram em pequenas publicações. É, ele gira em torno de algumas das minhas obsessões é, de artistas com que eu tenho obsessão, como, por exemplo, o de Campos, o e mais recentemente, dentro dessa pesquisa, o Rogério Duprá, mas ele ele começou com uma pesquisa sobre os anos 60 e uma espécie de acerto de contas pessoal. Esse é um livro muito pessoal, um livro de ensaios, é um livro de, de especulação teórica, mas é muito pessoal porque é uma conversa também sobre uma experiência minha de vida. né Quem nasceu em 1960 nasceu no ano da criação de Brasília, então, um ano de grandes expectativas sobre que, o que seria o futuro do Brasil. E 60 anos depois, essas expectativas, quase todas elas, se frustraram muito. Né? Então, é um pouco uma discussão também, é, também é, relacionada com isso. É, pois é, eu, eu falo sobre essa ideia do verbo vocal visual, que foi uma ideia que os, os irmãos Campos trouxeram é, do James Joyce, né, que falava sobre isso, né, verbal, vocálico, visual. É, e que é uma coisa que é característica da poesia concreta, mas é também uma tentativa de lidar com isso, quer dizer, é, há uma ideia, por exemplo, de que aquilo que pertence a uma tradição que vem da poesia concreta seria uma coisa assim mais formalista e mais racionalista, enquanto que a performance teria que ver com uma coisa mais da irrupção de sentidos e tal. E eu não acho que tenha que ser necessariamente haver essa descompatibilização dessas duas coisas. Eu acho que as duas coisas existem juntos uma das pessoas que eu ouvi falar não de performance mas usar o termo performance com absoluta tranquilidade é o Augusto de Campos né que sempre se referiu com muita tranquilidade aos eventos que ele fazia né? usava também às vezes a palavra espetáculo mas sempre também se referia a performance para falar do poesia risco por exemplo de modo que assim o livro não é sobre isso né é... Mas ele não escreveu isso diretamente no Finnegan, segundo eu, eu sei, mas eu não posso afirmar com absoluta certeza. Mas ele, na verdade, aludiu a essa propriedade do verbo e visual, Porque o que acontece é que o Joyce era muito, como alguns outros artistas da época dele, muito hábil em fazer isso, que, eles, que, que Lewis Carroll chamou de palavras né, juntar várias palavras numa só. Então, verbo e visual. É uma junção de, de três palavras para dar conta disso, que seria, ao mesmo tempo, essas três coisas. Uma palavra que é uma imagem, que é uma, uma sonoridade, tudo isso simultaneamente. Né? Esse, isso, assim como você, tem encantado e me encantou também, encanta gerações sucessivas, as pessoas ficam realmente encantadas com isso, porque isso é uma espécie de síntese né? de, de três coisas diferentes. Né, visualidade, palavra né, Verbe, de verbal Voco, de vocálico Visual, de é, é, Visualidade, né, visão é, Essa junção né, de alguma coisa que é ao mesmo tempo Para ser pronunciada, para ser vista Para ser lida né, isso, isso é algo que encantou muitas gerações né, Então... É, o livro é um pouco sobre isso, né? é, é um livro curto e que, na verdade, fala um pouco sobre isso. E eu tenho é, a, a expectativa de que já fiz a proposta editora, eles estão esperando só encerrar a primeira edição, de fazer uma nova edição do livro sobre o 10 é, Quando eu fiz, eu tive que cortar uns pedaços, mas agora essa versão, eu propus uma versão completa do, do texto original, uma versão mais longa, um pouco, mas que vai ser mais ou menos o tamanho desse livrinho que eu fiz agora. É, mesmo sendo um falastrão como eu sou, estou tentando ver se eu consigo é, diminuir alguma coisa. Mas até que esses livros saíram pequenos. Já o livro sobre performance, não, ele é bem mais extenso. Mas, assim, com o passar do tempo, é, inclusive, te e e, Mamute, é, é, e respondendo também a Grazi e tudo com o passar do tempo eu fui vendo que algumas daquelas coisas que que eu não publiquei que o livro não publicou não não não foi publicado em livro realmente não não deveriam ter sido publicadas ou seja já já tinha sido, já, já foram ultrapassadas por outras coisas há textos no meu projeto original do do performance expansão que eu não que eu não publicaria hoje assim que eu acho que não fazem muito sentido é, a Eduque é a editora eu tenho livros publicados em, duas, em mais de duas editoras mas enfim, falando só desse o Despinatari é da de Eduque e o Monstrutivismo é da Perspectiva mas o, o, o Despinatari é, é, a ideia é que ele saia novamente pela Eduque nessa versão mais ampla não sei se a editora vai topar isso até agora eles me disseram que primeiro precisam encerrar a tiragem do livrinho pequeno para sair um, um, um pouco maior eu torço para que eles topem, porque eu acho que pode ser interessante né o o Décio é uma é uma dessas figuras que juntam muitas coisas de é um ponto de encontro de muitas coisas diferentes então é isso gente olha é, eu é, tentei responder um pouco as perguntas de todo mundo acabei me perdendo acho que um pouco falando de coisas minhas que nem eram plano originalmente, mas é, quero dizer que eu vou voltar a fazer isso aqui outras vezes de responder perguntas. Eu não vou transformar isso numa característica do programa, mas eu quero é, manter essa essa dimensão interativa, vamos dizer assim, sempre que possível. E aí eu queria convidar vocês para as próximas atrações da gente, né? Então Bom, primeiro, uma coisa, né? novamente, lembrar que, como se trata de, uma, de um, um canal que é um projeto de extensão, é muito importante para gente que tem inscritos nesse projeto. Nós estamos, atualmente, chegando aos quase 950 inscritos né? aqui no canal Arte ao Vivo. Então, é, eu não costumo fazer isso que todo mundo faz no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, mas eu estou pedindo para as pessoas fazerem isso agora porque é bem importante no sentido de que é, isso pode pode propiciar é, a, uma situação para o canal muito boa porque chegar aos mil já é um passo para outras coisas, né? E, e para para um projeto de extensão é muito importante é, essa repercussão também, né? Da, da das coisas que são ditas aqui. Esse canal não tem nenhuma finalidade de lucro, coisa assim, portanto, é, é, trata-se principalmente de fazer com que ele expanda esse campo das coisas que são colocadas aqui. Então, na semana que vem, que é a semana do dia 13 né, de setembro, nós vamos ter, na, na quinta-feira, a gente tem o Perfolatino, né, às três da tarde, é, ainda estou aguardando a confirmação da Convidade da semana que vem. Na sexta-feira, a gente vai ter também, estou aguardando confirmação da convidado que é o de convidados que, que podem aparecer, é a nossa live de Sonho em Movimento. Então, eu convido vocês para que estejam aqui conosco na próxima semana, nesses, nessas ações. E daqui a 15 dias, a gente volta com o estudos da performance aqui pelo Facebook. Em seguida, depois, saindo daqui, eu já ponho imediatamente. No, no YouTube, tá bom? Agradeço a, a, a comparecimento de todos vocês aqui, de todos que estiveram aqui e vamos em frente. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.